você com sobrepeso na corrida, você vai gerar sim um maior impacto a cada passo. Por quê? O seu corpo vai gerar uma maior aceleração contra o solo. É aquela questão do peso, né gravidade, aceleração do seu corpo contra o solo. Quanto mais pesado você for, maior essa aceleração do seu peso contra a gravidade, ou contra o solo. Tá bom? Então, vai te salvar esse tênis mais largo porque você está com sobrepeso? Não necessariamente, mas se você tiver com sobrepeso, com uma boa técnica, um corpo forte, você não precisa necessariamente escolher um tênis mais grosso. Você pode sim trabalhar com tênis mais fino, desde que o seu corpo esteja adaptado a absorver esse impacto, tenha uma boa técnica, um bom movimento, tá bom? Treine o seu corpo para isso. Ah, e se der para perder o peso, diminuir esse peso vai facilitar muito a sua corrida, tá bom?